Meu amigo, hoje essa dica sai direto das baladas para sua casa. Isso é inacreditável meu amigo. Só três balinhas dessas. E não goze rápido meu jovem. Prontos e curiosos para a dica de hoje. Isso é barato e funciona muito bem para você que goza rápido e precisa de uma mãozinha urgente. E antes de saber dessa maravilhosa dica, deixe o seu joia aí pra gente. Se inscreva no canal e ative as notificações para saber o que fazer para não derramar o leite antes da hora, meu camarada. Porque aqui no YouTube, eu manjo muito de gozar rápido, trago segredos e revelo os melhores truques de quem já se livrou e está curado desse mal que é gozar rápido. Porque eu sofria com isso e agora estou totalmente curado. Pode confiar que eu sei o que estou falando, aqui eu mato a cobra e mostro o pau e sem segredo. Meu amigo, você conhece o House? Né? Acredite meu chapa, ele tem componentes nele que ajudam e muito na relação. O citrato de potássio ajuda muito os caras na balada, isso já vale aquele like, hein? Esse componente da bala ajuda na pressão arterial, na fadiga e no estresse. E tudo isso ajuda a manter o controle em nosso organismo, o que faz com que nossas células funcionem melhor e por consequência as funções musculares e o sangue fluem melhor, sacou onde eu quero chegar. O sangue fluindo melhor. E suas funções musculares melhores. É onde ele chega no seu pau meu amigo. E isso faz com que seus impulsos nervosos sejam controlados. E nisso sua ejaculação fica controlada meu amigo. É isso mesmo. Enquanto uns gastam milhares de reais com remédios para não gozar. Outros com três balas de house conseguem isso. É ou não é maravilhoso? E tem mais viu. Existem diversas maneiras para você usar o house como forma de acabar com a sua gozada rápida meu maninho. Mas antes, quero te falar de uma sacada genial que conheci através dos grupos de zap por aí. Acesse aqui no link da descrição ou nos comentários. É a forma mais rápida de acabar com a ejaculação precoce. Isso é um revolucionário. Fez sucesso na gringa e agora está fazendo sucesso aqui no Brasil. É tiro e queda é fazer e trancar o gozo em poucos dias acaba com qualquer coisa relacionado com gozada rápida até eu que sou meio capial estou fazendo e está dando muito certo meu irmão galera você pode fazer em casa sem ninguém saber como eu disse enquanto uns gastam muito para se curar através disso você pode se curar sozinho e em casa brother é espetacular para de passar vergonha com as mina e deixar ela na mão literalmente é só assistir o vídeo do link e pronto, baixe o arquivo e está resolvido. Agora vou te contar outra forma de usar o house, meu irmão. Você pode triturar algumas balas, bem triturado mesmo, e tomar com água. Assim você evita de ficar chupando várias para obter os resultados que falei antes. Mas, meu amigo, te falo que existe uma forma muito mais fácil: prática e cura de vez a sua ejaculação precoce. Sabe como? Quando esse vídeo terminar. Acesse o link aqui da descrição ou do comentários e veja o método de se livrar de vez da ejaculação precoce meu irmão. É batata, você vai se curar e ensina tudo para segurar o gozo. Essa é a dica de hoje. Tamo junto e até mais.